Um, dois, três e... Olá, Olá pessoal, pessoal, tudo bem? Eu eu eu falar, é fácil. É, vamos é, tá fazer faz assim favor. com a mão, assim, ó. Porque Eu faço é assim. assim com a mão. Um, dois, três Mas e... como? Tem que abrir ela assim? Assim, ó. Assim, assim dá ó. um murro? Assim, ó. assim dá ó. Dá um murro. Um, dois, três e... Olá, Olá pessoal, Olá, tudo bem, com, bem vocês? com vocês? Gente, nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu trouxe dois participantes aqui pra eu estar tá fazendo um jogo, uma brincadeira. Que é Paulo Henrique e... Sabrina abriu. Sabrina, você já conhece aí há muito tempo, né, Sabrina? Conhece, não. conhece, sim. É o povo do YouTube que não conhece, mas o povo do Instagram já conhece. E falando no Instagram, eu vou deixar aqui abaixo, aqui no rodapé. O meu Instagram, gente... O Paulo não publica muito não. Me segue lá, pessoal. É Paulo Fernandes, 3858. Ah Ai, gente, ele... Nem... Eu vou deixar aí tudo na descrição. Para de bater. Gente, o minhas. meu... Me desculpem. O meu é Sabrina Abreu com dois Hs no final. Ah tá, agradeço a minha oportunidade. <risos> então gente, hoje eu trouxe aqui, é, eu já, eu nunca. Eu já trouxe aqui uma vez no canal, mas ficou muito ruim, viu? Não que isso vai sair assim muito aquela coisa se diga nossa, que, pessoas... que maravilha de vídeo. Gente, e antes de nós estar tá fazendo essa brincadeira, esse jogo, roda a vinheta. <risos> E, gente, eu entrei aqui num site pra 140 melhores perguntas. Então, gente, não é da minha cabeça, não é da cabeça dela, é, é daqui. Gente, se vocês quiserem o site que ele pegou as perguntas, aí vai estar deixando aqui na descrição. www.site.com.br E Deixa vamos começar, gente. A primeira. Nunca fiquei obcecado em stalkear alguém nas redes sociais. Paulo nem sabe o que é isso. Que isso? Paulo, eu é curti. quando você curte todas as fotos das pessoas, ah, quando nada. você entra no perfil da pessoa e gente, curte as coisas de tudo. Eu ah, tá, uma coisa. Tá, tá. Posso? Pode. Gente, hoje o Pedro ficou obcecado em me stalkear porque quando eu entrei no meu Instagram tinha 10 curtidas só dele. É porque ela tinha falado, gente, que eu nunca curti as fotos dela, então eu fui lá e curti tudo. Mas, gente, esse que é o meu problema. Eu tipo assim, eu pego o nome da pessoa e pesquiso tudo, pesquiso de onde quer trabalhar e tudo, e vou lá e curto as coisas de tudo. É, eu nunca. Ele nunca fez isso Segundo, eu nunca fui expulso da sala de aula Eu já Eu nunca Gente, sim, eu gente. Aula da sala. infelizmente, gente Eu não sou desses comportados, desse quietinhos Dessas patricinhas, desses mauricinhos Que nunca, tipo assim Saiu da sala de aula Eu sempre, sim, tinha hora que eu dar trabalho pros professores Mas foi poucas vezes Foi só duas vezes é Ai, bem, né? E é por causa de briga, viu, gente? 3. Uhum. Eu nunca criei uma conta fake nas redes sociais. Eu nunca. Eu, eu nunca, gente. Eu, eu nunca, gente. Nunca. Não, sabe, eu nunca. Tem mais de 10 conta fake. Eu também nunca. Sabrina, fala a verdade pra nós. Tem ou não, não tem? tem? Você tem não. mais de 10 conta fake. Tem mais de 10 conta fake. E como você sabe? É. Tem no Instagram, Facebook, Whatsapp. Eu nunca, gente. Nossa, gente, é, é muita, per é é muita perda bem. de tempo a pessoa fazer isso. 4. Nunca roubei nada em uma loja. Ladrão. Eu, eu não nunca. Nunca, né, gente? Não é que eu sou pobre que eu vou estar tá roubando as coisas, né, gente? Então, eu nunca peguei nada no supermercado. Nem eu. E nunca peguei mesmo, não. Vocês acham tá achando aí que eu já peguei? Eu nunca peguei, não. Gente, às 5, eu nunca me arrependi imediatamente após enviar uma mensagem. E já, né, gente? Eu já, gente? Eu, eu, eu já. Mas pena aqui que a outra tem o GB, Então não adianta nada pagar. Número 6, eu nunca cantei em karaokê na frente de várias pessoas. Explico, Paulo, e gente, karaokê, Paulo. Uai, Paulo. Uhum. Paulo. Eu vou te dar um dicionário de presente. <risos> karaokê, Paulo, é quando você canta assim... Pra alguém, sabe? Pra alguém não. Quando você canta assim, microfone, assim, passando vergonha mesmo. Então, gente, eu já, eu direto ando fazendo essas coisas. Eu não. Quem é do Instagram já viu. Já sabe. 6, eu nunca tive um vídeo constrangedor postado na internet E as nossas lives, meu Deus, o que, que é aquilo? Eu não digo é nada Cadê? Eu já, eu, eu já Eu, eu já. não digo é nada Você <risos> não fala nada, né? Não, não posso que foi apagado, Gente, mas teve um que não deu pra apagar Eu só não deixei na descrição porque eu não posso Não tem essa permissão Sete, eu nunca quebrei nada na casa de alguém Gente, eu já, cadê? cadê? Eu, cadê? eu já eu já, eu, eu já quebrei, gente, e ainda fiquei quieta ainda, né? <risos> ainda fiquei Aqui, quieta não. assim, ó. Ah, e gente, e teve uma vez que eu deixei quebrado e deixei assim meio consertado. Quando a pessoa pegasse, ela ia pensar que aí foi, que ah, quebrou e não eu. Oito, nunca sofri bullying na escola. Eu já. Paulo, você também já. <risos> Nem sei que é, é direito, mas eu já. Gente, eu sofri tanto bullying e não é por eu ser crente, não. É, eu eu Paulo é, por é porque eu sou eu era crente, eu não. Não, o meu nunca foi por é. ser crente. 9. eu nunca andei de cavalo. Eu já. Eu já. Gente, Você no já dia. Sabrina. Já, meu filho. Mas quanto ah. que eu não sabia? Ah, gente, não é porque ela andou de cavalo uma vez na vida que ela nunca andou, né? Gente, eu já andei de cavalo, mas eu morro Sim. de medo porque o cavalo começou a pular comigo. Você viu o vídeo? Eu tenho medo, então eu não eu ando. Abriendo. A última, gente. Eu nunca olhei o celular de alguém sem que alguém soubesse. Eu já. E... Eu, não, eu já, moça, errado aqui, Eu já. Nossa, Paulo. <risos> Acho que nem pensou <risos> Então, gente, eu, eu já fiz isso Você já fez também, né, Sabrina? Já Mas se ela falou que ela fez aí agora no eu já É porque Mas já Mas não foi com de ninguém que está aqui Sim. Ah, Sei Sei, aham Aham, sei Vamos fingir que nós acreditamos Eu sempre com permissão Tô brincando, gente Sabrina é uma pessoa de respeito Ela não invade a autoridade, assim, das pessoas ah. É privacidade nem autoridade Não tô confundindo as coisas e gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham Sim. divertido com esse com esse vídeo. Antes... Se, comigo, se vocês gostarem, é, eu vou estar trazendo assim mais partes. E eu vou estar trazendo mais esses dois aqui. E... e é isso. Espero que vocês gostem dos próximos vídeos que vai estar saindo. E até a próxima. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tchau. E tchau. tchau. tchau. Até a próxima.